Como é que é pessoal? Eu sou o Spartini, muito bem vindos! Ora, hoje temos mais um jogo, desta vez aqui da Blindflug, uma empresa que fez este R-Heart. O que é que é o R-Heart? É, é, assim? é um jogo de aviões, onde basicamente somos uns pescadores, mas no céu. Vamos andar, eu vou pôr aqui já iniciar, vamos fazer aqui... Eu vou por aqui, ok. Vamos fazer aqui a, a vida de uma pequena menina, que é que está a falar agora. E, e vamos andar aqui com o um avião de um lado para o outro. Vamos ter um avião onde podemos evoluir armas, defesas. Vamos poder evoluir muita coisa e, e vamos andar basicamente no céu a tentar apanhar e evoluir aqui. E a granária. E evoluir aqui o nosso aviãozinho de, para combater os piratas do céu. Que é já um pouco a imagem que está ali ao lado. E há o risco aqui dos piratas. Vamos para continuar. É aqui não é mesmo peixe. É literalmente peixe que a gente vai buscar no ar. Está bem. Yeah, e nós vamos ter os mundos aqui são sobrepostos nós vamos começar uhum. cá embaixo baixo o um hangarzito. temos aqui nossa isto está é um calor do caralho temos aqui o nosso aviãozito que ainda não dá para eliminar nada né? e vamos para já lança-me a partir da flor do sergério vamos ter uh, vários níveis sobrepostos um, teoricamente a lógica é chegar o máximo possível até a estratosfera I failed me por ser um rough. Não até Então acho que seguindo as regras por um pouco não vai Ok, basicamente é isso, né? Temos que seguir as regras e. Olha ali a, a, a polícia. Ok. Ora, bom dia, sou o John, seu avaliador. Hoje avaliaremos se você pode obter uma licença de pesca nos céus. Poderia, por favor, limpar os resíduos e coletar toda essa sucata antes de começarmos? Uh, só vou comer o meu sanduíche Ok, temos então que limpar aqui A sucatazinha Porque o senhor polícia Precisa disto tudo limpo Então, tá bonzinho Obrigado garota, tudo bem? Vamos começar Primeiro, mostre que você consegue manusear o seu avião, tente voar Por todas as árvores douradas Localizadas na área, evite bater Nas rochas que ficam no caminho Ok, árvores douradas, ok, temos ali uma <risos> É, é o que, Só dar assim a volta? Deve ser, não é? Uh, ah, temos ali uma setinha, ok. Oh, não, uma setinha, mas é bem ali. Hmm, é oh, estúpido! Veja-me a bater! Tem que dar o quê? A volta completa? Aqui eu. <risos> uh, temos aqui mais uma. Ok, temos ali outra estrela. Uh, esta é difícil. Conseguimos passar ali no meio? Se calhar não, não é? Se temos um turbo, também não. Ok, vamos aqui. Está aqui mais uma. Ok. Estamos mais... Oh, parvo, pá. Isto está sempre armado em espera Ai, é só... Estúpido, bem feito. diz dito, pá. Quero passar mesmo por cima das gajas. Eu já tinha feito isso. Ora, ui. Ui, ui, ui, ui, Podemos bater nas rochas? Ah, muito bem. Muito bem. Falta o quê? Uma. Perfeito. Uh, Perfeito. Vejamos se você consegue se virar em situações apertadas. Vou através dos arcos de pedra agora. E aquele é arco lá. lá à frente. E eu passo ali. Pá que passa. espetáculo. É o seu espetáculo. quê? Pé. Aqui, sem ver. <risos> ah, ah. Engenheiro, bom trabalho, já passamos a primeira parte do exame, agora vamos testar as suas habilidades de pesca. Eu vou libertar alguns peixes para você, pegue três deles para passar ao teste. Ok. Psic, psic, psic, psic, psic, O Olha o é rápido. Ah, cabrão. Uh, ui, parecem camarões. <risos> quer dizer, parecem nós. Nosso... Toma. <risos> Ótimo, isso finaliza o exame antigo, vamos passar para a próxima. Como você sabe, temos tido muitos problemas com os piratas ultimamente. Está de a falar há pouco. E se a polícia estiver muito ocupada para atender o seu chamado, queremos que você seja capaz de se defender. É, ah, bem que sim, né? Seu avião foi atualizado com uma montagem com uma arma padrão. Ah, padrão, ganara. Granara X31. Tente mirar com ela e disparar aqueles alvos Quais alvos? Uh, ok. então assim, assado. Aba... Mas é, é Só isto? Boa, é suficiente bom. Mas o inimigo, gosto ele não será um alvo tão fácil para você atirar. Estou libertando os drones agora para que você possa experimentar um alvo móvel. Ui! Ah, é, não é isto? tu? Onde é que estão os drones? Ui, está para ali, para aquele lado. O oh, drone! Toma! Toma! Só falta um. Falta um, não é? Oh, estúpido! Ui, está lá embaixo? estás aqui? Cheio! Logo ali! Nada mal, mas encorajamos os pescadores a usarem os portais de cooperação de ovação para pegar os peixes em diferentes camadas do céu, evitando assim a pesca excessiva. Bem! Devemos ir agora, não para saltar o tutorial, se calhar salto, não é? Bom trabalho, estamos quase prontos, não se esqueça que você terá que usar um arpão, um arpão para levar para casa. As grandes e valiosas capturas de pesca Vejamos como é que se usa as suas habilidades com o tiro retira os escudos daquela torre oh, a torre? Está quieto pá. Ui é isto Não como é que eu como é que eu uso o oh, está aqui é tu pá Ai é LT O que é que é o LT? É este Ah cá embaixo pá está sossegado sempre a empurrar-me Chato de um raio LT aí? Como é que eu tiro o arpão? Homem. Oh, ah! Não faço ideia como é que fiz aquilo, mas deu. Homem. Oh, então o que? Eu não posso ficar a carregar? É isso? Já está! Ora bems, acho que se vai sair bem. Saí muito bem, vamos voltar para casa engananara para que possa oficialmente emitir a sua licença de pesca nos céus. Muito bem. Uh, é para baixo? É só assim? Assim é fácil. Evita obstáculos. Ui! Não, não há obstáculos. Ok, continuarem. a temos alguma coisa para ver? Não, não é, não compramos nada, como é que eu vimos que Não, não tem nada. da flor cerejeira um. Ok, então agora devemos ir lá para cima e temos ter cuidado é com os piratas, né? Ação, minha mais aventura começa hoje. Eu posso tocar luz, aventura não hoje. Qualquer vou pegar aquela baleta de chá, acho que, que custa o que está. Não quero que ele esteja, vou deixar o papai orgulhoso. Ok. Então. Hum, vamos ter cuidado. Olha, peixinhos. Pixinho, peixinho, peixinho, peixinho. Ui, quem és tu? És um pirata? Hum, vai-te embora. Ui. Estou aqui a lutar. O que é que está a fazer? Espera ah, aí, eu tenho que ir para ali não? O que é que eu tenho que fazer? Não sei. Não sei o que que eu tenho que fazer. Olha aqui se deu uma coisa. Hum. Ok, aqui não há nada. Ai, peixinhos, tantos. Ai, tantos, tantos, tantos. Apanha-me esses camarões todos. Ui, carças. Aqui. Dá-lhe, dá-lhe, ali. Dá Ei, ah. Sabes que irias vestir de mim, não? Será que posso destruir aquele gajo, possivelmente? Não, não, não deve ter power. Vem cá lá vem cá lado. Tu és maluco, ou quê? Ui! Ai, ai, ai, ai, ai, é que eu com um gajo que não devia. Ah, ganhei-te. É o que és tu? Oh, que o que é isto? A polícia. Ah, a polícia vai atrás dele, não venha atrás de mim, não, não, não, Eu vou já embora é. Olha o gajo já foi, bem feito. bem feito, estúpido. Ok, nível 2 do céu. Aqui tinha poucos bichinhos, pai. Isto acredito que à medida que a gente vai subindo vai ficando mais difícil, não é? Deve haver mais. Olha o gajo, está quieto, não fujas. Olha isto logo a disparar. Ui. o oh, oh, senhor polícia, está ali um gajo atrás a disparar para toda a gente. Não precisa fazer nada. E temos aqui bichinhos. Ui ui ui apanhei tanto toma tome ok ganhei quatro. não sei o que mas foi 4 aqui uma coisa boa o que é isto ai ai ai ai ai, ai. ai, ai, ai, ai, ai, ai. Tanto não, não cair tanto não cair como é que eu faço isso será que morremos mas o que que é era aquela merda que me apanhou não sei Temos aqui alguma coisa para falar? Não, já temos dinheiro, não temos nada para comprar. Espera aí, bancada. O que a bancada faz? É, podemos melhorar, ensinar isto e isto. Criar. Criar alguma coisa com isso? Não. Criou nada. tem tenho invenções, não tenho nada ainda. Pá. Vamos ver se podemos comprar uma coisa. 211. Hum, ainda não, não, não. E que essas? 5600? ok não podemos nada, temos que ir lá para cima, né continuarem Continuar, e lança-me, isso, lança-me lança lá para cima. estimada de peixes, e okay, está mais ou menos. Olha, tínhamos ali, o que o é isto? Ah, tínhamos ali uma cara deles. Aonde, onde, onde, onde, é aqui os peixinhos, onde é que Uhul. Uh. Andei, eu tenho que ter cuidado. olha-me este, uma velocidade do caraças. Oh oh. Oi, tu és dois Estes bons. Ui, ui! Se calhar tem que ir é mais para cima, né? Este é? Isto é o quê? O que é que és tu? Isto é algum protetor é isso? Deve ser, GP será da, da polícia? Bem, vamos para cima que aqui, aqui tem poucos peixinhos. Ah, aqui tem um Sim, está bem. Olha aqui já uma de deles. Oh, tem de peixinhos. Mas claro, tem dos peixinhos, também tem mais... malfeitores aqui. Ainda a cabeça de gente. Venha esses todos, venha esses todos. Oh, lei mais, daí mais. Boa, oh, boa, oh, boa, oh, boa. Oh, boa, oh, boa, oh, boa, oh, boa. Oh. Tu, tu és amigo? Ui, não, não, não, não venhas contra mim, que é eu sou amigo. Estas merdas ficar a não... Oh, tão, tão. Dispara. de Oh, então, então! Se cá, cabrão! Na cá, na cá! Toma! Ah, pois é. Sou o, que? Ah? Sou o rei dos ares! Olha o outro! Ah! Tenho uma arma nova! Não, ac não, não, não acerto no gajo, mas tenho uma arma nova! Agá, agá! <risos> Hehehe, enganei Não, me enganei nada e tu foste esperto, não é? Fiziste para o outro lado! Mas é! Toma! Aparece me minha frente! Vai, estes bichinhos são todos meus! Ui, o que é isto? Ui! Já atravesso-me morri com esta porcaria daquela caixa! É melhor não ir lá! Uh, temos mais peixinhos, estamos a ficar sem peixinhos aqui, pá. Ui, deu ali qualquer coisa. Isto. Não sei, deve ser bom. Vamos ver. Pxixix! Pxixix! Pxixix! Pxixix! O que é que eu faço àquela aquela caixa? É. Ui, ui, ui! Então, então! Então, isso é assim? Isso é assim, dispara-se sem avisarem. Onde é que é que eu já te lixo? Para cá não fujas! Tem, tem, tem, Não foge, meu bebê. Pois é. Ui, não fui eu, ah? Não fui eu. Ui, caras da polícia. Ai, ai. Oi, ai, ai. Peço desculpa, eu peço desculpa. Eu peço desculpa. Oh, senhor, senhor polícia. Senhor polícia. Onde é que é a saída desta merda? Ai, ui. Oi, oi, oi, oi, oi. Antes cai, antes cai. Isso, isso, isso. Agora tenho que me das coisas, não é? Ui, estamos bem, estamos bem, estamos aí bem, estamos aí bem. Imos uh, uh, uh, uh, uh. oh. morrendo, pá! Estamos morrendo! Uh, temos guita? Ai, tanta dinheirinho! Será que podemos pouparmos ou... Ou gichos temos já guita? Se calhar poupávamos e comprávamos uma coisita melhor, não é? era? É que tínhamos mais para o lado? Ai, aviões! Podemos comprar... Ai, tanta merda, pá! Que espetáculo! Quer dizer que vamos ter mais aviões, né? Ou vamos melhorar o nosso? Se calhar só vamos melhorar o nosso, ou não? Estes são novos aviões, não tem nada a ver com o nosso. E não. Ok, vamos ter que ficar para outra altura. Bem pessoal, isto é o jogo. Eu espero que gostem. O jogo está, está para já está muito, muito giro. Uh, ainda não percebi muito bem a temática. Sabemos que temos que andar pelo céu, de certa forma, a apanhar peixinhos, né? E a apanhar um pouco o lixo que há nos certos níveis. À medida que vamos fazendo isso, vamos ganhando aqui mais dinheiro. Temos que ter cuidado com a polícia. Já percebemos disso uh, Portanto não podemos estar sempre a lutar com os piratas do ar uh, E pronto, essencialmente é isso É tentar nos chafar Tentar apanhar a tal baleia que ela fala Que esteja quase uh, no último nível ou Que esteja no último nível, não é? Ainda não percebi muito bem o que é que aconteceu O que é que aconteceu ao, ao pai O pai teoricamente deixou-a neste mundo Ou no, no cimo da terra Para estar uh, salvaguardada dos maus da terra e depois disse adeus, já a, a Maria e, e nunca mais apareceu. O que é que terá acontecido? Não sei. Talvez ainda faça mais uns vídeos aqui deste jogo para perceber uh, mais sobre o jogo, né? E perceber um um pouco da história. Porque é que aqui a nossa amiga está sozinha nestes mundos, digamos assim. Bem, espero que tenham gostado. Eu vou ficar por aqui. E, quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!